Oi gente, eu sou a Cleo, eu moro aqui na cidade de Extrema, é, eu tô aqui para dar uma opinião no trabalho que o Rogério faz. É, eu procurei por conta que eu não tava dando conta de me concentrar nos estudos. Eu conversava comigo mesmo, marcava, é, planejava de eu fazer certinho, estudar tantas horas, estudar tantos minutos por dia, mas eu não dava conta, eu colocava muito esforço para fazer isso e na hora que eu tava fazendo aquilo ali, eu era sequestrada pelos pensamentos, pelos emoções, aquilo ali me irritava, me inquietava, eu via aquele, aquela quantidade de estudo para fazer, eu largava, Vinha aqueles pensamentos, ah, vai lavar louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois você volta. E eu fazia, quando eu se dava conta, eu já, eu já tinha feito outras coisas, na hora de voltar para se concentrar de novo no estudo, já não dava conta. Não, não conseguia mais. Isso se arrastou por muito tempo na minha vida. Sempre foi assim. E quando eu, eu percebia que eu, eu tava, não estava dando conta mais de, de ter... É, posse da minha, dos meus próprios sentimentos, das minhas emoções, eu vi que eu precisava de um profissional. Aí foi quando eu conheci esse, o Rogério, o trabalho dele. E, gente, eu falo para vocês, eu indico, vale a pena. É, o Rogério, o trabalho dele, ele tira você desse, desse desconforto, porque eu carregava dores nas costas, uma irritação muito grande. Aquela sensação de perca, que você não ia conseguir, que você não merecia. E foi quando eu conheci ele. E realmente, gente, tem situações na nossa vida que é precisa de um profissional. E eu é, me dei essa oportunidade de conhecer esse, esse trabalho do Rogério e de dar essa chance né, para mim mesmo. E conversando essa situação para ele... Ele conseguiu trazer eu para a realidade, porque eu vivia o ontem e o amanhã, eu não conseguia viver o hoje. Então, ele, e ele tem um, um trabalho maravilhoso que traz você para o centro, você para o seu controle. Então, gente, eu indico, vale a pena, vale a pena, o resultado é maravilhoso. Então, tá aí a dica.